Nós, da defesa do ex-presidente Lula Também reiteramos a nossa indignação Com a aprolação de uma sentença condenatória Não só sem prova de culpa Mas eu gostaria de enfatizar Desprezando a prova da inocência Esse é o ponto que deve ser enfatizado Não só o Ministério Público Deixou de fazer a prova Da culpa A prova da denúncia Que foi apresentada Mas também nós a defesa Levamos ao processo Por meio de testemunhos Por meio de documentos A prova de que o ex-presidente Lula Não praticou Qualquer dos atos ilícitos Que foram afirmados Na denúncia Então esse é um ponto importante A sentença despreza o depoimento de 73 testemunhas que foram ouvidas ao longo de 24 audiências, despreza provas documentais e dá força da variedade jurídica a papéis que não deveriam ter e, sobretudo, ao depoimento de um delator informal, um delator informal cujo depoimento mereceu 29 parágrafos na sentença. Ao passo que a prova da inocência que nós apresentamos mereceu cinco singelos parágrafos da sentença. Cinco parágrafos de 962 parágrafos que compõem a sentença. Então, isso é ilustrativo de que a sentença ela é absolutamente ilegítima, porque despreza as provas apresentadas, despreza a lei, despreza a Constituição afastou a presunção de inocência sem que houvesse nenhum elemento apto juridicamente para essa finalidade. Então, nós, a defesa, vamos interpor o recurso cabível. É uma decisão de primeiro grau que nós temos a certeza de que será reformada porque a prova da inocência é cabal, é contundente e será reconhecida nas instâncias superiores declarando a inocência do ex-presidente Lula, tal como sempre foi demonstrado por nós a defesa. Muito obrigado a todos.